por vezes, principalmente uh, pequeno, pequenas médias empresas e muitas vezes até já de outra dimensão, mas tratam, acabam por tratar digital de uma forma muito uh, minimalista. Nem, nem é esta a palavra, porque a coisa é tão demolidora. Vá! Para nós, uh, acabam por menosprezar Todo um trabalho que deve ser feito desde o início quando tu estás a trabalhar com uma marca. Ou seja, se uma marca quer, ok, eu quero crescer uh, nas redes sociais. Sim, senhor, quais são os objetivos? Ah, nós queremos vender. Bom, ok, que querem vender, mas não estão à espera que passado um mês estejam a vender milhões porque não vão vender milhões. Tem budget para publicidade? Ah, não. Não. Nós somos uma startup, não, não podemos. Ok, pronto. É que sabem que isto não é fácil realmente de se pôr as coisas para o mundo ver, não é? Hoje em dia paga-se para isso. Portanto, das duas uma. Não tem, não tem dinheiro para publicidade, tem conteúdos? Ah, não. Ok, então um banco de imagem, Ah, mas nós não temos dinheiro para. Então com que imagens é que Ah, não, nós temos umas imagens e. Bom. Portanto, ou seja, é, um, é uma pescada de rabo na boca. Tu andas ali, muitas vezes não tens as ferramentas que deverias ter para implementares toda uma estratégia que tu próprio fazes, mas que o cliente nem se dá conta sequer que tu estás a fazer, porque não vai, não, não percebe. Um, e que no final te dizem: Ah, eu não tive conversão nenhuma. Conversão. Que nem fazem ideia, às vezes, o que é que. Conversão. Não, é que não tive nenhum contacto. Pois não. Portanto, temos a página há um mês há dois meses ou há três meses, assim, uh, vendo bolachas, portanto, isto vai ser um bocadinho difícil, as coisas não acontecem de um momento para o outro, temos de fazer isto, temos de fazer aquilo, e todos os meses, por exemplo, apresentando reporting, que é outra das dificuldades que eu não sei, mas eu dei-me conta, foi uma das grandes surpresas da minha vida, foi uh, perceber que as marcas, os clientes, não têm uma pessoa que mensalmente lhes vá dar conta do que é que se passou, que é uma coisa para mim… Ah, ah não, temos o site, mas sabem quantas… Não, temos o um site com alguém, mas eles não mandam informação. Ah, mas eu preciso da informação. Portanto, ou seja, ah, aquela reunião que mensalmente tu te sentas com o cliente e dizes, meus senhores, temos aqui as métricas, fazes uma análise executivo, o sumário, o que seja, daquilo que aconteceu durante um mês e defines, alinha-se estratégias para o próximo, não é? Portanto, isso é fundamental para que o cliente esteja perfeitamente alinhado com o teu, a, tua vista, a tua visão estratégica daquilo que deveria ser a comunicação para a marca ou para o produto ou para o negócio e é a única forma de tu conseguir seguir em frente, que, que é ler as métricas que tens dos canais onde tu, tu no fundo, estás uh, presente e entendê-las e ver o que é que te dizem. Uh, pronto, no fundo, isso é uma coisa que, que é sempre uh, bem recebido no final, é sempre bem recebido no final quando se diz ah não, eu quero reunir, é assim, uma coisa que vai ter que acontecer, eu tenho que reunir uma vez por mês para lhe passar informação daquilo que se passou. Pronto, e, e é sempre bem recebido e é uma forma de fazer com que o cliente, de repente, diz assim Ah, oh, eu nunca recebi nada disto, eu nunca tive um report assim, com estes dados todos. Diz pois é. Portanto, o valor que me paga por fim <risos> fica um bocadinho aquém. Ou seja, quando depois lhes passo, por exemplo, imagina mapas, reportes, métricas de Facebook, de sei lá mais o okay? quê, então aí, porque assim, é muito trabalho. E, e eu acho que uh, acaba-se por... por uh, não, não, é, é, mas, não é desprezar, mas uh, menosprezar, é menosprezar uh, o, o trabalho que dá tratar destes canais digitais. Um YouTube dá uma, uma trabalheira pegada para, para se fazer bem feito, não é chegar lá, ah, criei o um canal do YouTube. Chegas lá, aquilo está virado do avesso, com milhares de coisas para configurar, milhares de coisas para corrigir, um Facebook, Fazer configuração de campanhas, um LinkedIn, fazer configuração de campanhas, criar os anúncios, criar a parte criativa, fazer a parte criativa, atribuir audiências, definir uh, toda aquela parte de segmentação de, de, de, de, de demografias, de interesses, do que seja. Tudo isso são horas e horas e horas e horas que uma pessoa passa. E depois não é só criar e põe lá. Não. Um Facebook ou um Instagram, ou seja, que rede social for, tem que ter um post plano. E quando eu falo de um post plano, tem que ter um post plano mensal. Tu não tens de fazer o, o post plano uh, por inteiro, mas deves tê-lo alinhavado. Porquê? não? Eu sou contra o acordo de manhã. Ah, o que é que eu, o que é que eu vou publicar hoje? Eu faço isso para o Dustin Peat para, para o meu projeto. Ou seja, tenho as coisas alinhadas sei quando é que as coisas acontecem e faço de acordo com isso. Um post plan, tu preparares, perceberes que campanhas de publicidade tens que realmente começar a preparar. Tens que começar a preparar toda a parte de reporting, os templates, ver o que é que vais medir. Teres os KPIs, os indicadores que te vão permitir medir toda a performance daquilo que tu estás a fazer e que vai dar a análise, final ao cliente, para ele perceber o que realmente está a pagar. Porque, convenhamos que é assim: uh, às vezes, tu explicares, Ah, nós tivemos, temos uma comunidade de 100 mil. Sim, senhor, que espetáculo! Sim. Ei, é tanta gente, espetáculo! Mas eu não. não mas ninguém me vem cá, nem. Assim, pois. É assim: pois, sabe, é, isto às vezes não funciona. Não! Isto. Não me venham com histórias, não me venham dizer, tipo, uh, nós queremos ter... Agora as coisas já estão a mudar nesse âmbito, felizmente, mas aqui há poucos anos não era assim. Uh, não, dizerem, nós queremos ter uma página com 100 mil seguidores. 100 mil, ok. E, e, e portanto, de engagement, que é, qual é a vossa ideia? de, de uh, Interações? O que é que vocês já, já pensaram, então, noutros, noutras métricas, não é? Não, não, não, eu só quero, quero ter a página. Isto é verídico, porque foi uma coisa que me aconteceu. Eu, só quero, eu quero ter a página, mas quero ter 100, 100 mil seguidores. Então, mas é assim, o senhor pode ter 100 mil seguidores. Bem, primeiro vai ter que, vai ter que gastar aí um, um dinheirito, não é? Pronto. Mas, uh, para ter os 100 mil, e depois tem que conteúdos, não tem nada, pronto, ok, vamos fazer compra e vamos pôr de imagens, pronto. Mas qual é o seu objetivo? Porque assim, pode ter os 100 mil e ninguém vê a sua página, ninguém vai ninguém vem à loja virtual, estão-se marimbando, portanto o senhor tem 100 mil e não está a fazer nada de jeito, porque realmente não serve de nada ter essa gente toda. Agora se me disser, Anabel, Vamos investir durante seis meses, um ano, vamos aqui construir uma comunidade em condições que interaja, que se interesse, que publique, que partilhe, que fale, enfim, aí estamos a falar de outra coisa, e então aí se calhar nós vamos ter chegar ao final do ano e temos 10 mil, 12 mil, aí já a coisa, ah, isso faz, vamos a isso, não é? e provavelmente chega ao fim e tem níveis de interação malucos e tem bons resultados e tem bom alcance, porque isso no fundo é a saúde da, da, da tua presença online num determinado canal. é Quem é que vai interagir contigo? Se tu tiveres uma página que tem 100 seguidores e tiveres 50% deles a pôr likes, a coisa, estás feliz! tens ali 50 pessoas, <risos> portanto, é essa, eu acho que é essa mentalidade que, que falta uh, um bocadinho com relação ao, ao digital, que no fundo é perceber primeiro quais, qual é o objetivo, o que é que se pretende, não é tudo igual, portanto num LinkedIn, o que é que se pretende, com quem é que vamos falar, a quem é que nós temos que, que quem é que vamos abordar, um Facebook, que, como é que vai ser? A nível de, de, de social customer care, como, quem é que vai falar com o cliente às horas da noite? Porque se for dependendo do negócio, mas há alguns que exigem efetivamente que tu tenhas ali um grupo de pessoas sempre a trabalhar, tens que saber que objetivo tens para cada uma dessas presenças e depois, efetivamente, perceber pelos números, sempre pelos números, nunca por outra coisa qualquer. Uh, onde é que tu estás, e que tipo de, de visibilidade é que tu estás a ter, porque tu podes, tu podes ter muito bem uh, 10 likes no, numa publicação tua, mas essa publicação efetivamente ter tido um alcance muito superior àquilo que tu possas imaginar, organicamente, Porquê? porque pessoas partilham, mas as suas configurações de privacidade não permitem que os dados sejam passados por, uh, para terceiros. Portanto, tu não tens ideia só quando tiras os, os números finais é que tu tens ali os valores realmente para trabalhar esses valores esses números que são muitos têm que ser trabalhados e interpretados eu acho que é por aí eu sou adepta do less is more nunca sugiro ah tem que estar aqui ali ali ali ali não se o cliente quiser, paciência, mas não, não sou apologista dessa estratégia, uh, sou sim uh, apologista de trabalhar bem cada um dos canais, afiná-los, porque quer se quer quer não, um Facebook, até tu perceberes a dinâmica de publicação, o, o, o conteúdo que a comunidade gosta, porque a comunidade vai crescendo, vai mudando, portanto cada mês é diferente. Mas quando tu uh, uh, chegas a um determinado patamar, tu consegues criar uma linha uh, uh, de interpretação daquilo que é o comportamento do, do, do, dos que estão online na tua comunidade e, portanto, consegues tirar uh, conclusões, mas demora tempo. Digo-te que uma página normal de Facebook, três, seis meses é o tempo que tu precisas para conseguir entender a dinâmica daquilo. O mesmo acontece com as outras, o Instagram é muito instável a nível de quem segue quem não segue, a utilização de bots, por exemplo, que, que auto automatizam de forma estúpida uh, toda toda, ah, eu, eu sigo-te de forma automática que é para ver se tu segues aquele jogo do, que, que não faz sentido nenhum, aquilo vai acabar. essa Os bots de follows, isso acaba um dia destes, porque já há paródias, inclusivamente, sobre algumas pessoas que são conhecidas e que utilizam e que cada vez dizem é assim, o meu sonho é ser seguido pelo não sei quantos, e o não sei quantos vê aquilo, quer é dizer, uma vergonha. Mas há uma série de, de, de possibilidades que têm que ser avaliadas para cada uma das presenças, Todas as plataformas, todas as marcas se estão a desenvolver em sentidos que eu às vezes até diria distintos. Eu não vejo um LinkedIn a convergir para aquilo que é o Facebook hoje em dia. Espero que o, que o Facebook não faça com que o Instagram vá para o outro lado qualquer estranho, porque não, não dava muito jeito. Um, vejo a Google muito focada naquilo que que é o core business deles uh, e tentando vá uh, integrar todas aquelas plataformas e soluções que eles têm que eram todas muito fragmentadas tentar juntar aquilo tudo e tem funcionado bastante bem um, portanto eu não sei acho que acho que durante daqui a uns anos daqui a uns anos vai daqui a pouco muito poucos anos Uh, tudo isto que nós temos hoje não, não, não será decididamente a mesma coisa.